Glórias a Deus, glórias ao nosso bom Deus, vamos começar nessa manhã nosso jejum com palavras do reino, em nome de Jesus, seguir o nosso propósito de ler a Bíblia toda em jejum, de Gênesis, Apocalipse, uma porção a cada domingo, amém? Graças a Deus, que a paz que excede todo entendimento possa estar sobre nós e vamos orar e lermos a palavra de Deus, abra sua Bíblia, em Gênesis, capítulo onze, nós vamos ler o texto com o título de A Torre de Babel, amém? Glória a Deus. Se você não tem uma Bíblia, o texto que nós vamos ler está na descrição, Amém? mas não deixe de ler com a gente o texto, em nome de Jesus, Gênesis capítulo 11, já deixa aí um like, compartilhe o link da live para trazer mais pessoas para estar com a gente lendo a palavra e orando, deixa aí um testemunho, um comentário e vamos orar, em nome de Jesus, mas antes de orar, faça a salva do evangelista, compartilhe o link da live e deixa aí o seu like, que ajuda bastante a gente divulgar a Palavra de Deus. Senhor Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia, graças te damos, ó oh Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, lendo a tua Palavra, orando, é nesse momento de intimidade e comunhão contigo senhor abençoa o nosso jejum desta manhã em nome de Jesus para nosso fortalecimento espiritual nos dê saúde física mental espiritual pai querido pai santo nos alimente com a tua palavra dia após dia nos fortaleça senhor nos dê paz saúde sabedoria na tua presença repreenda todo o mal senhor e seja -se tu conosco todos os dias nos dando livramento com teus anjos para tua honra e para tua glória pai, onde quer que estejam neste momento orando conosco que nós possamos estar unidos numa só fé numa só esperança num só amor e alimentados de uma só palavra que é a palavra vinda do teu trono em nome de Jesus amém pai graças a Deus Gênesis capítulo 11 em nome de Jesus capítulo 11 diz assim ora, toda a terra tinha uma só língua e, uma, e um só idioma e deslocaram-se os homens para o oriente acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram Disseram uns aos outros: Eia, pois façamos tijolos e queimamos los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu e façamos-nos um, façam um nome para que não sejamos espalhados. Sobre a terra, sobre a face de toda a terra Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam E disse, eis que o povo é um e todos têm uma só língua E isto é o que começaram a fazer Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer Eia, façam é, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e, e cessaram de ficar a cidade. Pois isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a a face de toda a terra. Estas são as gerações de 100 Ele tinha cem anos quando gerou a Arfachate. Dois anos, dois anos depois do dilúvio, e viveu sem depois que gerou a Shafate, 500 Quinhentos anos e gerou filhos e filhas. Arfachate viveu 35 anos e gerou a Selar. Viveu a depois de gerar a Selar 403 anos e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou a Eber. Viveu Selá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou a Peleg, viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas, Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu, viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. Viveu Reu depois que gerou a Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou a Naor. Viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. Viveu Naor depois que gerou a Terá 119 cento, cento anos e gerou a filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, a, a Naor e a Arã. Estas são as gerações de Terá. Terá viveu, Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Aram gerou Aló. Aram morreu antes de seu pai, Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da, sua, da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher do Naor era Milca filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, tomou Terá a Abraão seu filho e a Ló filho de Arã, filho de seu filho e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão e saiu com eles de Ur dos Caldeus a fim de ir para a terra de Canaã e vieram até Aram e ali habitaram foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Aram amém Glória a Deus então esse é o Gênesis capítulo 11 que nos fala da torre de Babel Babel e também das gerações que vieram. Essas são as gerações de 100, né? Tinha 100, 100 anos, quando gerou a dois anos depois do dilúvio. Então, depois, dois anos depois do dilúvio, veio essas gerações e no começo do, do capítulo 11, Moisés, né, que foi que escreveu o livro de Gênesis, nos narra a passagem da Torre de Babel, onde o povo queria contrariar aquilo que Deus queria para eles, que era se multiplicar e se espalhar sobre a terra, então o povo queria fazer o contrário, eles queriam se multiplicar e ficar em um lugar só, e ali eles tinham uma só língua, e a viver de uma só forma, mas a vontade de Deus não era essa, a vontade de Deus era que ele se espalhasse sobre a terra e se multiplicasse, então Deus, a Bíblia vai dizer aqui que Deus veio, espalhou ele sobre a terra, destruiu a torre, confundiu as suas línguas e os espalhou sobre toda a face da terra, para assim cumprir o propósito de Deus que era habitar toda a terra, esse texto tem muitos ensinamentos mas como a gente o nosso propósito aqui é em jejum somente ler a palavra e a gente continuar lendo até terminar em Apocalipse cumprindo esse propósito de ler toda a palavra em jejum não é uma pregação, é só uma exposição da palavra em jejum para o nosso fortalecimento espiritual diante de Deus isso é uma coisa particular de cada um né? não é uma obrigação de todo mundo estar em jejum fazer o jejum, mas é algo particular que cada um decide fazer diante de Deus, só de você estar nesse momento lendo a Palavra de Deus já está te trazendo um fortalecimento espiritual muito grande, porque realmente a Palavra de Deus é fortalecimento para nós, amém? Então graças a Deus aí, mais uma porção da Palavra de Deus exposta em nome de Jesus, amém? vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa vitória e nós podemos estar aqui lendo a palavra se alimentando da palavra, amém? Senhor Deus amado, Deus querido graças te damos Senhor mais um propósito cumprido Senhor Deus nesta manhã em jejum, onde nós podemos é, tivemos o privilégio de ler a tua palavra em jejum Senhor para o nosso fortalecimento espiritual pelo menos eu procuro Senhor Deus neste momento em jejum, ler a tua palavra ser fortalecido espiritualmente fisicamente e mentalmente Senhor, e que esta benção também se estenda a cada um que está orando conosco neste momento mesmo que não esteja em jejum mas que possamos estar fortalecidos na tua palavra, estamos resilientes, fortalecidos revestidos de toda a armadura Senhor Deus Pai querido, Pai Santo, nos fortaleça dia após dia, repreendendo todo todo mal que te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças ao bom Deus. Graças a Deus, mais um domingo de propósito cumprido, mais uma porção da palavra lida em jejum. E nós vamos cumprir o propósito de ler toda ela em jejum, até chegarmos a Apocalipse porção a cada domingo em nome de Jesus. Se você quiser juntar-se a nós nesse propósito, seja bem-vindo. Que Deus fortaleça sua vida espiritualmente, mentalmente, fisicamente e que te abençoe grandemente. Amém. Então até o próximo domingo às seis e dez com nosso jejum com palavras do reino em nome de Jesus e até a noite às vinte e três e cinquenta e seis também com nossa madrugada no reino. Amém. Que a graça e a paz que recebe todo entendimento, possa estar sobre nossas vidas, não só hoje, mas por toda a eternidade, e, as, e o amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, também possa estar sobre o povo de Deus, em nome de Jesus, você crê, diga e escreva aí, amém, em nome de Jesus, amém, fica na paz, e até o próximo, até a noite, com a nossa madrugada no reino, amém, fica na paz. Senhoras a bom Deus.